Eu, por acaso, eu convivo frequentemente com esse perfil porque, como estou muito ligado ao ensino, a grande parte dos nossos alunos são exatamente profissionais nessa área do marketing que se querem refrescar, não é? E eu, eu tenho a ideia de que, principalmente, esses na área de marketing e comunicação sentem a espada apontada à cabeça porque se não se renovarem, se não se reciclarem, eles correm o risco de ficarem para trás.